Finalmente, pega tudo o munição possível! O fogo! Ah! <risos> Beleza. sabe que tem oh, Eu já tenho mais Saudações cavernais! Aqui é o Cadu da cidade de Maringá e eu queria mandar um grande salve. Grande salve aí, Cadu de Maringá. O que que acontece? Rapaziada, o cara da cidade de Maringá, hein, tio? Cidade de Maringá é a cidade dos memes. Aqui na delegacia de Maringá. ministro Paro. Aqui de Maringá, equipe do Sargento Faur, Não vem porque é cagão. Então aqui na Rua Santos Dumont, o pele de Cobra, o Galocego, Cego, Daniel Orivaldo... Parece que você veio aqui pro Paraná pra fazer o quê? Porque sabendo que aqui no Pará só tinha lorona Se você quer sair na caverna aqui na abertura Mandando sua saudação cavernística Manda um vídeo igual o do Cadu aí Para canal do caverninha <Sos> Rapaziada, o que que acontece? Estamos de volta aqui quase, quase do final do jogo. Olha a ideia do Caverninha, tio. As armas Sim. poderiam ser equipadas em um nível maior. Olha a arminha, tio. Ah, Deus! Mira profissional! Temos uma snipereta super do mal agora. Temos... Oh, peraí, duas snipers, tio. A escopeta. Ah! Com, pretão, com mira laser! Beleza, tio, vamos vamo achar uma bagunça para fazer para já invocar essa missão penta. A bagunça localizada a 1.023 metros do local. O que que acontece? Se liga, tio! Vai chover helicóptero! O que, que acontece? h Delta 18, tio, já tá no bolso. Baseado. Olha aí, o cabelo é piloto profissional, tio. Fique calmo! Não. VAP, ó, ó, ó, eu achei que Fazer é, é. Fazendo ponto, VAP 2 Rapaziada, o que, que acontece? Já louca, Já louca, Localizamos aqui no perímetro com o nosso águia delta 18 vandâmico E já estamos preparados para pousar Rapaziada, aqui vai ser uma bagunça secreta Aquela baguncinha O caverninha simplesmente... Colocou silenciador, tio. Ô, oh, meu Deus, eu tô. Tá zerando o jogo, o vai aprender umas paradas novas. Mano, tem como você meter um silenciador bento na sniper? <risos> Rapaziada, estou bem, hein? Vamos entrar com calma aqui. Ó, ó, ó. Só na bundinha, ó. Oh. Ai, Ai, cai, tio. Tem do pipoco come no pé do ouvido. Rapaziada, fumacinha. Ó, ó, ó, ó. Locks posicionado por aqui, tio. Vamos ficar esperto Ó, ó, ó o lock aqui, ó O oh. tamanho da barba Ai, cai, tio Beleza, estou calmo, estou tranquilo olha Vamos carregar a sniper aqui Só por motivos de tranquilidade ao nível máximo Ó oh. Espreitando o local, tá rolando uma música legal aqui, tio Ó oh, o lock aqui Olha o tamanho desse lock, tio Ó, oh, dentro da tatuagem ah! Ai, cai, jogo Cai, abrimos uma jaca do lock Beleza Ó, tem outro loco aqui plantando um coquinho. Aí cai também. Rapaziada, vamos assim, na moral. Se o caverninho soubesse desse silenciador antes, tio. Ô, oh, meu Deus. Se inscreve aí, tio. Olha aqui, tio. Tem loco aqui no telhadinho, tio. Aí até ele olhar a gente abre a jaca dele. Ó, outro aqui. Ô, oh, louco, tá no murinho, tio. Aí cai do murinho rapidão. Rapaziada, tá rolando conversinha aqui, hein. Acho que localizaram, hein. Vai lá e vê. Correrias e tudo mais. O quê? Eles erraram. É... Ah, meu Deus. Bateram, bateram na sirene. Agora ferrou o jogo. Agora é bom correr, que os caras bateu a sirene. Aí você cai, tio. Vamos cair tranquilo. E aí, De boa. Ação. Rapaziada, pa... oh, aí, tem monstrinho aqui. Monstrinho, os seus favoritos. fazer essa é sniper aqui é altamente profissional. Relembrando... Ô oh meu Deus, na benção, hein? Relembrando que é escopreta agora, tio. Ó, oh, escopreta com mira laser, tio. Olha isso! É uma escopreta! Pai, eu todo o outro aqui com a peneira! jogo. Aí não vale, hein? Ó, oh, escopreta com mira laser! Eu estou calmo! Ó, oh, mais lock minha ah, cara, tio? Ah, pera aí, tio. Vamos trocar ideia aqui? Vamos! Rapaziada, é ba <risos> vou, só para dar um pouco de graça, vamos arminha aqui, tio. ó. Só no bique-bique, ó. <risos> aí fura, tio. Ó, jorrou o aquário do Loki, tio. Ó, ó. Rapaziada, é só fazer um furo no aquário do Loki, ó. Que? Jorra. Ó, o escopretão, Deixa o escopretão com com mira laser, tio. Ah, oh, meu Deus do céu, olha isso. <risos> Estamos todos calmos no local Rapaziada, ó, oh, ó, oh, olha Falta só aqui. Um pouquinho Ei. Rapaziada, vou pegar o H-Delta 18 aqui Olha o tamanho da submetralhadex Que tem dos lados Ô, oh, helicóptero legal Aperta os botões aí, tio Vamos voar Eu estou calmo um Bocada de cachaça, né? Ó, ó, ó Rapaziada, é, é, é, olha o maluco no meio da benção ali chapando coco Ah, isso explode em jogo Vamos explodir esse carro louco de benças cruel, o Rapaziada, o que que acontece? Vamos pousar o, o, o nosso chopper aqui? Beleza, ó, ó, ó Pousa aqui na moral, tio, oh. ó é. Rapaziada, Minuto, hora, pois é, tá rolando as paradinhas no rádio aí, cabreira, então, hein? Ó, oh, é a mina, tio. Nós isso desde a nossa Beleza, tio. Vou, vou entrar no Olá. acampamento dela tranquilamente com a nossa sniper profissional. Ó, oh, o Loki ali tomando café. Ah, tio, já esvaziou o aquário do Loki. Tranquilo. Vamos procurar mais aquário, tio. Vamos esvaziar essas jacas. Ó, ó, ó, o Loki ali, ó no torcicolo dele. Olha o zumbizinho procurando ali. Já abre a jaca do Loki. Ó, oh, ó, oh, esse Loki aqui tá apressado, hein, tio? Ó, ó, ó. Aí cai, jogo. Oh meu Deus, essa sniper aqui é precisão. Vamos somir. Carrega... Ah, sniper. <risos> Vamos carregar ali. O quê? Ô, Liga... oh, louco. Oh, ligaram o alarme. Aí, tio, tá de boa. Rapaziada, pode ficar tranquilo. o cara procurando ali, Loki, ó. Oh. A ainda está tranquilão no meio da bênção. Ó, ó, ó, tem Locke aqui procurando, tio. Ó, ó, ó, ó, ó. Mata. É, tirando um torcicolos desse Locke, tio. Ó, oh. Ei, oh, Rapaziada, aí nós era, hein. Ó, oh, acabou. Peraí, oh, peraí, tem Loki ali, tio. Os fedorentos. Nossa senhora. O repolhão. Uma nuvem de repolho atrás do Locke, ó, ó, ó, ó. Olha a velocidade desse Locke uh, não pegar, tio. aí, tio. Ela tem Lockezinho aqui, ó, ó. Oh. Vamos cair tranquilo Rapaziada, essa é nós era do nossa o jogo Olha aqui, tio Você marca, jogo Vamos parar de marcar, hein, jogo Olha o fedorento ali, ó, ó. Fedorento, uma, uma porqueira o Fedorento está procurando Ó um Aquário brilhoso pra gente esvaziar Tranquilo Rapaziada, vamos fazer uma bagunça aqui com a escopeta. Nossa senhora Rapaziada, olha aqui, ó, ó É laser, de tio Escopretão profissional Com mira Telescroncas! É o quê?! Vem que eu tô com a mira telescroncas! É oh, louco jogo! Ai, você vai cair, ó! Não, a escopeta que atira! Ó a velocidade da escopeta tirando. Ô, oh, meu Deus, peraí! Olha, o cara tá bravo, hein! ó! Ah! Oh, acertei na perna e coloquei no coração! Acontece! Ah! O oh, louco jogo! Peraí! Ah! Rapaziada, a escopeta tá batendo tão forte! Oi! Tem logo perto, estou sentindo. Nossa, ele quer Isso aqui é a cara dele. Oi! Oi! Vamos ver se aguenta. Rapaziada. Eu acho que isso foi.. Olha aí, tio. Harmonia no local! É agora, tio ó... Ai, subiu de nível Eu estou eu calmo trabalho, eu não... É agora, tio Ai, meu Deus é <risos> de <movimento histórico, risos> é. Rapaziada, vamos comprar munição aqui com o Loki Papi no bolso Rapaziada, vamos vamo pra chatreta especial aqui Ô, oh, meu Deus, a tiazinha Chegamos no chefão Cadê essa Loki? Me mostre no mapa Rapaziada, onde é que tá esse negócio no mapa? Não tô lembrado, não. Rapaziada, acho que ela, ela vem a mim, hein? Vem a mim! Eu estou aqui agora! Rapaziada, olha essa Ubisoft, tio. A hélice parada e os, as hélices tá rodando. É o quê? Vamos parar com isso. Será que se eu pular aqui eu morro, tio? O negócio tá rodando. Olha só, tio. eu subir de boa. Ubisoft, vamos parar com essas gracinhas, hein? Rapaziada, o que que acontece? Pensa na, na memória, hein? <risos> Pensa na mente Boas vindas, à bênção Gatezinha, sentiu a minha falta <risos> Rapaziada, vale soprinho? <risos> Tô começando a curtir Não entendo como, como é que é? Achou que poderia continuar fazendo o que quisesse Sem consequências? Peraí, o cabernet está trabalhando Eu fui razoável, fui justa Mas você é tão egoísta Calma, tiazinha, não. não me empurre Você forçou alguém oh, tá que não tia. queria mesmo ir Rapaziada, o Cabernet tá curtindo esse paraíso, hein? Ou, oh, pera. pera, pera tá, tá rolando um jogo só assim. Só pra você é ser truco. o quê? É isso mesmo. E Herói? O, o, o Cabernet curte salvar, fazer umas missões, você tá ligado? Você sabe o que significa ubris? Ubris? Bom, depende da linguagem. A arrogância Ou em grego? Os deuses. Ou se for. Em Taberláculo. Os gregos haviam, como uma forma perigosa oh, de orgulho, Deus. que invocava Deus. a deusa Nemesis, oh, meus, Nemesis é que, que buscava a retaliação. Se eu vencer essa mão, você vai usar um boto. Peri perverei. Tá fechado. Apaixonada. Vou apostar nas paradinhas aqui. Hein? Straight flush. Gente, usei. Straight flush. rapaziada Olha as borboletinhas no cara tá isso é de boa. Se a violência é a única língua que você fala... Pera aí, tia, deixa os caras jogar de boa, Então hein. falarei a sua língua. Não atrapalhe o truco. Aí, tia, e pera quando pera o sangue deles estiver na sua mão... Quando pera aí, pera aí, pera aí, essa mãozinha aí. Veremos como heróico será. Pera aí, tio, e o truco? O que tá fazendo? Calma aí, ele vai tirar. Oh, já tirou. Oh, meu Deus. <risos> Não, o Frank. Desculpa ter que fazer isso. Desculpa fazer Comece isso. Como é que o negócio? queria que tivesse outro jeito. Queria que tivesse outro jeito. Ô tiazinha, você tá. Você tá. Você tá abusando? Mas eu estou ficando calmo. Escolheu carro. assim. Mas você escolheu. Como assim escolheu assim? Quem é que botões são esses? merda! Ah, Eles entraram! Rapaziada, eu te falei que não queria sair. Oh não! Rapaziada, o cara injetou. Injetou. Rapaziada, vamos manter a calma que você tezinha tá tomar a sala de controle. O que acontece, rapaziada? estamos na escuridão. Rapaziada, como que a gente vai parar aqui no meio da noite, em céu aberto, com borboletas? A missão de história. Rapaziada, a gente tá com as pegaram o xerife. Porra, pegaram o alvo. Ó, louco. onde você tá? Calma aí, tiazinha. O, o caverninha tá indo pra missão e vá até a prisão. 900 metros daqui. Rapaziada, pera aí que o, o caverninha vai ver um transporte mais rápido aqui, né? Você tá errado ah, como que é os negócios. Ó, a parada se situa aqui. O caverninha está aqui. Aham. Uhum. Oh, é indisponível. O transporte é rápido. A gente vai ter que dar pernada. O que que acontece? Rapaziada, é... é. pernada. Vap. Rapaziada, já estamos voltando aqui na área da prisão. Ó, vamos pegar a sniper aqui de longe. Tranquilamente Vamos ver os lock aqui, tio ó, Vamos chegar na furtiva O é, que que acontece? Vamos binocular o setor Ó, um lock ali, tio ó, Peraí, peraí Bica ó, meu, Bateu no dente, hein? Chegou a flipar pra trás Bate, tem dois lock a menos Ó, ó, tem um, lá. tem um lock aqui de sniper, tio Olha aí, procurando, de boa Já, já deitamos três lock Tranquilo. É bom no caneco, rapaz. Rapaziada, tem cara, tem cara na, na busca, hein? Ó, oh, oh. Olha aqui. Cai, cai, tio. Nossa, arrancou o um maxilar do Loki. Tranquilo. Rapaziada, já, já fizemos quase a balada inteira. Entendeu, compadre? Tem Loki chegando. Olha o Loki aqui, tio. Ação e diversão. Olha, tá dormindo? Já, já, já era? Rapaziada, o Caverninha quis matar o morto, hein? É o quê? Ó, tá rolando um hein? <risos> Ô, oh, louco! Eles bloquearam as entradas! Rapaziada, escopi! Um tem... Ache um jeito de subir e entre pelo duto! Depressa! Ô, oh, tiazinha! Calma! Estou calmo, manteiga calma! calma. Você correndo ajudar. Não se preocupe, oh, Zia, seus eu... amigos ficarão seguros comigo. Como que é? Rapaziada, a gente vai ter que achar um jeito de, de subir na paradinha aqui. Ó, oh, flipa na escadinha. Oh, não é, Ó, ó, ó, tem lock de sniper, tipo, só pra avisar, hein? Ó, oh, ó, oh, lock. Ei! Peraí, de fogo! Aí ah, você vai cair rápido. Tranquilo, rapaziada. Um lock a menos. Muita baguncinha. Ó, tem, tem, tem mais lock aqui. <risos> o jogo, entre aqui. A gente tem que entrar na paradinha ali. Seus é. os lock. Ó, ó, ó, ó, ó. Cheiro de lock. Tá com cheiro de lock. Ó, ó peraí, peraí. Isso aqui, tio. Ó, oh, meu Deus. E aí você cai, jogo. E aí você cai. Beleza, estou calmo. Tranquilo, rapaziada. Como que a gente faz pra subir na parada? Será que, será que tem que dar a volta aqui? Vamos dar a volta, então. Ó, oh, oh, já carrega as munição pra eles esse lock. É tudo nosso. Ó, ó, ó. Olha o tamanho desse lock aqui. Ah, oh, meu Deus. Reunião de locks, tio. Ah, oh, meu Deus. Já abre o aquário. Vap. Jaca derramada. É, entendeu, cumpadi? Pô, tem cara de sniper, hein? Ó. Oh. É, Atrás da árvore, o cabrinho já deitou. Beleza, será que tem como pular ali? Vapa! Então tiro paraquedas, já caiu de paraquedas, peraí, peraí. Se vir aqui já tá ligado, né? Tio escopetão! Oh, meu Deus, mira laser tudo agora! Daquele jeito, ha! Ah. Tem, um, tem um cara louco ali, sobe! Rápido! Sobe aqui, vamos, vamos tranquilo. Vamos manter a tranquilidade. Peraí, oh, Tia, pera aí, tia. Ah, ainda quer ser um peraí, Tia. Peraí, Tia como é que é? Você falando assim? É tarde assim? demais. Por quê? Deveria ter ouvido enquanto podia. Como é o negócio? Toma no seu dente! Rapaziada, ah. explodir maluco. Pronto, sei lá, para de encher o um saco. Encontre a Tracy. Ô, meu, vou encontrar a Tracy, Ó, ô, ô, meu, aí é de boa, hein. Ó, oh, silenciamento afei. e tudo mais, tio. Nossa senhora, já abriu a jaca do primeiro Loki. E nós vai ser do bem. Vapa. E aí, tio, tá de boa? Afei. Alta jaca a ser aberta tio. Ah, meu Deus, aí, tio, Achou? Rapaziada, o cara achou que achou. Achou! Mas, na verdade, ele não encontrou. Então, ele tentou, pulou, mas rodou, porque o caverninha tirou. Vamos ficar esperto. Ah, oh, meu Deus do <risos> céu. O negócio tá bem louco aqui. Que Vamos pegar esse copo aqui o negócio de laser aqui. Oh, minha primeira laser. Ei! Oh. Rapazes, o que ficou tudo pendurado, hein? Rapazes, os locos ficou penduradinho, hein? Olha aí, comportados. Aqui. Como eu fui me meter nessa? Peraí de novo Flipa Ó, oh, oh, é, é truca Por favor, não diga pra ninguém que me pegaram favor, assim. compaixão Claro que eu vou... Calma, o caverninho vai tirar todo mundo da situação Mantenha calma dizer. Saquear oh, Pegou umas granadas aqui, umas paradas parafusos Ô, oh, jogo, eu precisava de parafuso Alguma coisa aconteceu com o Virgil e o delegado Como é que é o negócio? E aí tudo foi pelo ralo Ô, Tracy Eles pegaram o xerife, recruta Calma, pegaram calma Peraí, o xerife, tio Estamos encrencados, temos que ir Ô, oh, meu Deus do céu O portão tá trancado Algum daqueles putos tem a chave Como é que é o negócio? Depressa Rápido Beleza, rapaziada, vou pegar a chave Ô, oh, tio, tem a chave aí pra nós? Não, não, não, não Será que a chave é isso aqui? Ai, já pegou a chave, tio. Ah, é, é. Pega a chave. Abre, ponto. abre, e aí, tiazinha? Oh, pera aí, apertou é o botão errado. Oh, foi Obrigado. mal, tiazinha. Escapou, é. escorreguei. Ah, ah, agora o negócio tá. Ah, o quê? Não, não. Rapaziada, foi não. o truco lá. Foi. Foi o não. truco. Foi. Vamos. Pressiona aqui. O cara está com sintomas. Vamos. Ô tiazinha, pera. Eu, ele já está com sintomas. De estar morto. Foi mal, acontece. Não. O caverninha chegou um pouco atrasado. Eles jogaram um truco. Não. Estava tudo calmo. E de repente ela fez o cara atirar no xerife. a gente vai pegar ela. isso é o que ela faz Como é consome destrói oh meu Deus <risos> encontre ela pode deixar mate ela claro não deixe ela se safar disso pode ficar tranquilo o caminho tá tudo sob controle altas armas agora beleza rapaziada fica com acontece? <risos> Rapaziada. Vamos arrombar isso aqui rapidão. Rapaziada, o Caverninha queria pegar ela, mas ela tá jogando sujo. Olha, você não Olha a musiquinha. Quando isso acabar, todos nós ficaremos juntos da bênção. Peraí, como é que é o negócio? Todos nós? Eu, você, o xerife morreu. E agora? Agora eu tô a fim de relaxar. O que você tem a dizer sobre isso? Peraí, já, já tô de novo na bênção Tio, oh, meu Deus do céu Essa benção é forte, hein, tio Tô chapado até agora com essa porcaria, hein Essa bênção, o porque... oh. que podemos fazer Venha até mim E mostrarei um mundo oh, Deus, o mundo que você nunca sonhou meu Deus, mundo do sonhou Oh, meu Deus, já tô indo Calma, cadê você? Vamos ficar tranquilo, hein Ali é o altar, tio, oh, meu Deus. Lá, lá vai rolar altas baladas, hein a Caverninha já tá preparado, tio oh, caixa de som Temos churrasco E carvão É <risos> Peraí, o que, que aconteceu? Ah, que, que, nossa senhora! Amazing Grace! Rapaziada, borboletinha. I'll oh, meu Deus! O xerife primo do Chuck Norris, tá ali, tio, ó. Oh. oh, meu Deus! O borboletinha. Like me. a, peraí, peraí, see, was was Rapaziada, pera aí, hein? Forzinho e tudo mais! Rapaziada, aí não dá. O caverninho vai ficar aqui de boa, tio blind, oh, peraí, O xerife te impediu de trilhar o caminho Deixa eu trocar ideia com ele Mas agora ele entende o propósito oh, É legal E se juntar a nossa família no Eden Peraí, como é que é o negócio? O Eden? Ô tiazinha E se você tentar impedir Peraí isso, eu quero trocar ideia com o cara <risos> <risos> ah, Ela tava tá de boa, até tá? a risadinha Rapaziada, tá, tá mais tranquilo Você viu a risadinha dela Uh! Rapaziada Seu xerife era um muro Como é que é o negócio? Ô tiazinha, para O baradinha. muro entre você e o pai Rapaziada, tá teleportando Ô tiazinha, que, que parada é essa? O Ela voa a verdade dele de você. Ô peraí, mate Ô jogo Mata Ah, eu tenho arma profissional, jogo E aí? E aí tiazinha, você vai fazer o que agora? Ô então, eu... oh, aí, jogo Devoca aqui Ó Tiazinha, se você não é pária, Desista Vou atirar, hein tia Ó o oh, <risos> cara oh, da Hadouken? Ô, oh, meu, tá dando Hadouken. <risos> ah, a escopeta vai beliscar forte agora, tio. Já, já tô até avisando. Ó, oh, ó. Oh. É, cada tiro de escopeta, tio, consome altas penas dela. Ô, oh, tem seu munição ainda. Tão perto agora. Não vou nem pegar agora, tiazinha. Vou, vou, te vou te dar uma chance. Vou te de, dar uma chance de deixar você trocar ideia com o gabardinho, Ó, oh, a gente pode fazer um churrasco isso, junto. A gente pode morar no Éden, tranquilo. Oh, peraí, tia, ai, poderes, <risos> é um monte, <risos> Ei! acerto, oh, ô louco, rapaziada, a Loki tava ali, hein, <risos> oh, mas os os comprei, tava... eu nossa, <risos> tá ardendo, tia, é bom você ficar esperta que tá ardendo, ó, <risos> oh, ela vem com esses radubim dela, esses charutos, pensa místico, é o quê? rapaziada, é tem que, que é ficar a esperta! que. É, tia. Essa droga Sim, da benção aí, é sinistrão tio, você encontra lá na Cracolândia parte 3 na zona 22 <risos> É bom você ficar esperto tio, ó Descobri, então tá beliscando muito forte ela tio, ela não vai aguentar, não vai aguentar não Não, Beleza, aparece tia, ó, oh, oh, já vai começar com, com os negocinho de... fazer a é, cadê ela? Vamos pegar a munição, já que ela deixou aí pra nós, vamos, vamos colocar a muniçãozinha tranquilamente É tudo nosso a Loki tá... Cadê essa Loki? Au! Oh, roça! Uma aqui! Vap! Vap! Oh, uh, o jogo! Rapaziada, os caras são é fortes, hein? Rapaziada, olha aí Rapaziada O Caverninha tentou ir por baixo da saia dela Ela dá uma porrada no Caverninha, tio! Olha aí! Rapaziada, é... Vai mexer aqui, ó, ó, oh, ó oh, oh. Vap! Rapaziada, o Ubisoft pensou Você bem, hein, o cabelinho já ia burlar o sistema, o <risos> que que acontece, é rapaziada, oh! qual que é a verdadeira, nocaute, <risos> pera aí vamos, vamos com a pistolinha tio, oh, a oh, é <risos> pistolinha tio, pera aí, pistolinha não, a pistolinha é só pra achar a verdadeira Achou, tem que picar ela. Ele é mais poderoso do que você pensa. Não é o cabelo armado, tem os dentes. Olha essa escopreta, tia. Você viu o jeito que ela tá picando. Você ataca, mas não pode destruir o que ele criou. Como que é o negócio? Olha aí. Rapaziada. Ó, oh, ó. Oh. Você nunca vai saber o que eu sei. Estamos chegando no fim, hein? Estamos chegando no fim Ela não vai aguentar por muito tempo A escopeta já está calibrada A ponto de bicá-la Não vê o que você está fazendo Como que eu estou fazendo? Trabalho para fazer se transformar em cobra Olha, o cabelo vai dar uma bazucada nessa loca, hein oh, oh. Não é culpa minha Como que não é tá culpa sua? Nada disso foi culpa minha Pera, Vamos trocar ideia, então Acha que eu queria isso? Desce aqui de boa Ele me encheu de drogas Me ameaçou Como é que é o negócio? Eu tinha só 17 Era uma criança É oh, louco Pois ela só tinha 17 vamos, vamos trocar ideia, então Para de dar, que desce aqui Rapaziada, não quero trocar ideia não, ó vai, vai cair Rapaziada, você dá uma bazucada toca, nessa Loki. Vamos bazucar sair. essa loca. É, O que faz estrago Rapaziada, bazuquei ah. Tive que bazucar! você não quis aceitar Você não entende Sujei sua maquiagem ah. Peraí tia Não sabe o que está fazendo, sabe? Eu tentei trocar ideia Vamos ficar de boa agora? O Joseph acha que é o nosso salvador Ele não é, ele é um rock. Bem o Loki Mas é você quem decidirá o que acontece Claro Você foi o início Será, e será o, fim. o fim Dá a mãozinha pro caverninho, vem <risos> Dá a mãozinha Rapaziada, era... o caverninho acabou rejeitando ela hein? Ela não curtiu Não, Nadine Não tinha como ser diferente disso Peraí, tiazinha. O jogo, não tem como trocar ideia melhor! Vai lá trocar ideia com ela. Você caminhará. Ela se arrependeu, o jogo. Você resgatará o seu xerife. Não deixa ela entrar na água. Não, seu Loki! Rapaziada, vou queimar esse jogo, hein? O herói. Vamos trocar ideia, Jennifer. E depois... O oh, Jennifer! Você escolherá... Oh! fazer esse, esse jogo não deixa salvar ela não, hein? E se você não escutar a ele. Ele estará certo. Como assim? Ah, você não entendi. Peraí, tchau, e aí? Ela tá sem colete, virou fumaça! Rapaziada, virou benção. Oh, ela tá virou florzinha? Oh, mas agora você pega a florzinha, seu Vok! Rapaziada, não tô entendendo muito não, hein? A gente matou ela, ela deu Hadouken, beleza? A gente matou os Loki que estava correndo. Ela deu mais Hadouken. A gente atirou e ela morreu, sujou a maquiagem. Daí ela foi em direção à água e virou fumaça que virou flor. aí, tio, agora tem mais flor. Trilhe o caminho. Oh, meu, vamos trilhar isso aqui, tio. Oh, meu Deus do céu, abriu os portão. Rapaziada, você é a tiazinha, agora é o, o, o Eden ficou chato, tio. A tiazinha era legal. Ô, mas eu tinha planos, tio A gente ia fazer uma família O oh, jogo Beleza, tranquilo Rapaziada Vamos cair aqui pra dentro Tô sem arma Encontre Ô, oh, menino, já tem um jumentex ali, em Ô, menino, jumento especial eu Será que ele morde? virou fumaça Todo mundo vira fumaça no jogo Dentro eu da sei, zona de busca O que a gente tá buscando aqui mesmo? Eu ah, o xerife Ô, oh, xerife Pera aí, tio Ô, ó, ó, ó. Vamos trocar ideia Ô, oh, louco, jogo, pera aí ah, tira escopeta. Então. tira? tira do o jogo ainda quer tentar. Depois que a Bernia pegou a escopeta aqui com mira automática, profissional, que atira vários tiros por segundos. Xerifão, segura. Fique tranquilo. Xerifão, você tá com sintomas de virar zumbi, hein? A tá, tá brilhoso, hein? Igual zumbi! Não tenho muito tempo, recruta. Abenção, eu tô ligado. Você tá, você tá de boa, né? Vai Abenção. passar. Vai passar. Você precisa detê-la. Ah, oh, meu Deus. Você tá curtindo essa benção, né, tio? Eu tô precisa se apressar. Rapaziada. Uh, uh, uh, uh. Ô, oh, meu, ele tá cantando, hein? Ô, meu, forca! Ô, tiozinho, santa santa calma aí, não canta. Para de cantar. That's... Rapaziada, onde desliga essa bênção? O xerifão vai... Like oh. Xerifão, espera I was, was, Rapaziada, o xerifão não quer escutar não, hein but O jogo Peraí, peraí Caverninha te dá um Playstation 5 É Nem lançou ainda, mas o Van Damme já me deu Vem aqui em casa Ah, ele Precisa parou, hein se Ah, tá pensando Rapaziada, o Playstation 5, o cara para na hora Vamos ficar esperto, hein temos muito tempo. Destrói Desculpa a Binson. E, e aí, tio? Pode ser, é quer é camarada, hein? E aí, amigos? Ele é de boa? Eu sou ladrão, rapaz. Pai, zumbizinho tranquilo, hein? Ó, oh. Pode apagamos o lock, apagamos lock. Tranquilo, vamos voltar pra missão aqui? Escopetão automático já personalizado. Onde é que era mesmo? Beleza, ó, ó, amigos, sabe aqui? Rapaziada. Era... tenha Tranquilo, rapaziada Agora vai começar o Bang Bangles. Rapaziada, tá, tá hardcore o negócio Vamos tranquilamente aqui Tá muito silêncio, o cabernet já não tá curtindo não, hein Ó oh. Ó, oh, meu, vamos é um silenciosinho Ó, oh, de boa Abre a jaca Uma jaca mesmo, beleza Ó oh. Tá pegando fogo, bicho! Eu acho que explodiu, hein? <risos> a jaca do cara é explosiva, hein? <risos> oh, oh, oh. Errei! Eu errei, jogo! Aí, achou, hein? Achou! Pera aí, aí também não. Vai meter o tamanho dessa jaca gigante. Jaca Monsenharense! Ô, jogo! Calma aí, hein? <risos> Rapaziada, escopetão pra quem tem, Eu vou começar a trocar ideia rápido aqui. Ó, ó, ó. Ai, usa o médico quítico Ô oh, meu Deus do céu, os caras tá fortes mesmo, hein Rapaziada, a gente vai ter que ir de longe Ó, ó, ó a franja ali, ó Só a franjinha Tranquilo, um Fra um lock Rapaziada, desliga esse negócio aí Ó, uma, uma de cinco já falamos Ele tá atrás tá Até ele girar esse negócio Eu estou calmo Peraí, peraí, qual é que é o negócio? Ó, vamos cair, tranquilo Outro lock ali Franja Ele tem lock perto, hein Ó, ó, chegando mais ali, ó Ó Oh, rapaziada O ah, que que acontece? Tem, tem mais válvula aqui Vamos fechar essa daqui rapidão O oh, jogo, fe... Oh, meu Deus do, do céu trás Até trás ele trás fechar isso aí Sai daí, seu Loki Oh, meu Deus, estou calmo Poxa, eu estou nadando, tio caiu dentro! Ah, meu Deus, o médico crítico aqui dentro A gente enrola o braço dentro da água Beleza, vamos vamo sair tranquilo Isso ah, já já me, Mexe mais, é mais, mais uma válvula, Foi três de dentro. cinco Os locks. <risos> Estão procurando Estamos sem tiro de sniper Mas tá tranquilo Rapaziada, vamos usar a arminha um pouquinho Vamos usar essa arminha aqui Só para dar graça no jogo Ó oh. Esvaziar o aquário já era, tio Ó, ó, ó Na bundinha do Loki, ó oh. Arminha não vara não, tio Aí cai, tio Vamos completar tio, tá, tipo, sem gracinha Ah, meu ah, Deus, sem gracinha, foi mal, tio ah, cara. bazuca Nem vi onde que eu tirei, acertei o gate Ah, bazuca sempre acerta Meto bala duas, duas válvulas, oh meu, falta só mais duas Aí ah, tá tranquilo Flipa Rapaziada, tá rolando um extremo link ali no jogo É o absoluto, pode ficar tranquilo que tá tudo sob controle Beleza, escopretão pra última válvula Beleza, não cai não, o jogo Beleza, última Mata no peito Isso Rapaz, o Loki tá perto, hein Você vai tomar no caneco O Loki tá aqui do lado, tio O Loki do lado não. Beleza, cinco válvulas já foi Aberta Sobe aqui, a escadinha Na moral, onde é que tem que ir agora, tio? Estou calmo Estou começando a ficar meio calmo Escopretão, tio Escopretão, Escopretão mira laser Será que é aqui? Ei, tio Nossa <risos> Duas de no de dente yeah. muito, mas que não for Acho que é dia. aqui, hein não consigo pensar direito com essa benção. É com você agora. Deixe esse lugar em ruínas. Ô, oh, meu Deus, é só falar. Todas as Beleza, a gente tem que ir ali. 50 metros ainda, tipo, com um monte de Loki. Oh, ah, melhor a granadinha dentro do bolso dos Loki, ó. Já cai no bolso dele. Ah, e os caras voam, hein? Vapa, pega a portinha, sai. Tranquilamente. Putzinhos, dá a nessa porta aí, pelo amor de Deus, hein? Ah, ah, Deus, abrir a porta! Olha aqui, tio, trocando ideia. Ah, meu Deus, você leva no dente, tio. Aí você vai marcar. <risos> Fazer, fumacinha, hein? Fumacinha, mais bênção. Haduca essa porta. <risos> Fazer, até o Loki abrir a porta. Como tá rolando o Yoga Fire aqui, tio. Beleza, aí, tio. Boa. Altos locks aqui. Ô, oh, jogo! Onde tem. Nossa, tem cara atrás. É, tem cara atrás. Rapaziada, dá carrinho aqui. Ó, oh, soca. Ai, ah, é? soca esse lock, tipo. Eu agacho do soco. Ai, ah, eu quero ver se aguentar. Oh meu Deus. Estou calmo. Não, oh, eu tô oh, tem granada, hein. Tem que ser os caras atacando granada, tio. Os caras aqui é nível 70. 52. Carrinho. Oh, o cara tá batendo forte. Eles estão me vendo. Rapaziada, ah, é mais um tiro bom. estou calmo carrinho, rapaziada, não dá pra ver nada, ah, aí você vai marcar, vai dar o dente para não bater, aí você cai rapidinho, ó, oh. tá oh. Gogó e choriu, dá carrinho por baixo, Aí! rapaziada, munição, finalmente, pega toda a munição possível o oh, fogo, beleza, será que a gente tem munição de sniper, tio, ô oh, oh, meu, já tem mais. sniper, tranquilo, agora a gente tem que voltar, tem mais bomba ali tio. Agora estou com o Sniper, que é, é, é lindo. Que lindo. Oh, oh, oh. Que lindo. Destrua. Olha, é, é uma arma aqui que é profissional. de destruir as paradas aqui. O cabelo vai perder muito tempo. Ó. Oh. Uma já foi. Agora, agora tem que sair fora. O jogo. Agora volta, né? Ó, ó, ó. V vamos com o na mão? Ah, deu tudo certo. Fazendo, o Loki já tá esperando amigo, a minha com do outro lado, hein? Olha o naipe que, ah, <risos> que ele abre. Abre mostrando o dente. Ai, é não, é? não, jogo. <risos> Observe, pelo amor de Deus. Faz esse <risos> negócio direito! Como você vai mostrar o dente? Rapaziada. Os Loki estão esperando aqui, tio. Escopretão já no gatilho. Ô oh, o Ah, granada, jogo? Aí é granada. Aquele Loki ali é granada, tio. Ó, oh, ó. Oh. Bota na franja dele. Ó, oh, arranca o capacete do Locke E a franja. Aí já é. Aí, deita. Quero ver um deitar. Ó oh, o Loki aqui, ó. Oh. Procurando quem? Aí, cai, cai. Ó. Oh. oh! Nossa, o Ramborgino! Ah, e você tá com a granada, hein, ó. Oh, Está bela pro Locke Aí, Ramborgino! Ah. Rapaziada, Ramborgino aguentou! Ah. Ele é Ramborgino mesmo, hein? Ô, oh, louco, tio, os caras estão tá atrás. Eu já volto. Volto. Cuidado! Aí, já tá aí. Vamos fazer as tabelinhas aqui? Eu ó, ó, tabelinha aqui, por... de granada. Aí, ah, bate no bolso do Ramborgino. Rapaziada, pegamos esse Loki agora, hein? Pelo amor de Deus. Pegamos eles. Hum. Eu disse que ia é tá certo. Cá, os cara tá caindo. Os caras estão atrás. Vaza! Tô calmo! Abre essa porta. <risos> uh. Abrindo com calma, eu tô abrindo com calma. Tudo na tranquilidade. É Rapaziada, o negócio não acaba não. <risos> e aí, tio? Rapazeira, ah, o negócio não acaba. Vamos vamos de boa. Tem lock aqui no escola. Pega, pega, tá. Tá nervoso. Ó, oh, ó. Oh. Outro Loki aqui. Rapaziada, esse com mira telesfroves. É o que? Aí os caras, vai cair, rapazeira. Jo. 20 metros. Vom, vamos de peito. De peito. Abre isso. Espera tipo, Tem loca aqui. Abre. Abre. Rápido. Vamos é, Acho que a gente saiu, hein? Acabou. Fuja do bunker. Ô, oh, meu. Você oh, fogo atrás. Eu acho que ele já vi. saiu. Oh, meu Deus. já curti. Vamos lá, jogo. Ah, oh, meu Deus do céu. Agora... Oh. Pera aí, acabou não, tio. Espera aí. Ai. Ei, moleque, <risos> é, explodimos. A bira é do luar. Fogos e esterfícios sem parar. Os locks a comemorar. E eu, água vou tomar. Ó, ó, ó, tamo de volta aqui, xerifão O xerifão tá com o caverninha Ô, oh, meu Deus, o caverninha tomou um banho aqui só pra refrescar Tamo de boa, tá tudo tranquilo Ó oh. Você tá um bagaço É, tô me sentindo mal também Mas tá vivo, tá tranquilo Precisa Ui. de ajuda pra entrar? Não, não, eu consigo E aí? Não achei que fosse conseguir Caverninha tem umas Você armas Você salvou muita gente hoje Tem umas em armas grita. secretas Não se esqueça disso Pode aí, deixar Me ajuda aqui Como é que é o negócio? Tem mais lock, hein? <risos> Melhor eu ir Vai lá que tem um lock te chamando, hein? Oh, meu Deus do céu, o cara tá mancando aí. Sabe, teve um momento, pouco antes de você chegar. Aham. Uh -huh. Eu tinha perdido as esperanças, não via saída. Oh, você tava de boa, eu vi seus olhos, tio. Você mas tava você cabesa. tomou a frente. E muitos morreram, mas todos aqui, todos nós, estamos vivos por sua causa. Oh, meu, <risos> oh, meu Deus, Fala assim que o caberninho fica com vergonha, hein, tio? Eu estou orgulhoso. Oh, meu Deus do céu. Agora acho o maldito do Joseph Sid, entregue-o à justiça. Vamos acabar com ele. Rapaziada, é último chefe. Vamos pegar esse lock. Veja a hora de exterminar esse game. É uma ordem, agente. É bom você chorar mesmo. É bom você chorar. Fique calmo. Mais um selo. Foi aberto. Caverninha vai abrir o seu álbum de selos, tio. Minha família, meus irmãos, minha irmã, todos foram tomados de mim! O Caverninha tentou dialogar. uma serpente no jardim! Oh, meu Deus, tá, tá, tá rolando um bang jump de shogronoff, de, de Ele suga, ele é bom, você viu? <risos> Rapaziada, ele tem uma habilidade especial. Você viu que esse cara não tá para brincadeira? Eu achei que sabia do plano de Deus. <risos> É, o Rapaziada, cara, o cara não curtiu muito, não, hein? Cabernet fez uma bagunça com a família Mas dele. Eu estava errado. <risos> Tô sabendo mesmo. Eu estava cego. Se você desistir, o Cabernet deixa você ficar de boa. É a verdade. Mas agora veja. Peraí, tio. Não, não vem com essas visões pentecostais agora ah, apontando você tirou na minha família cara. de mim para eu tomar a sua. Como é que é o negócio? Não mexa com a família cavernal, hein, tio? Nós os receberemos. De braços ah, abertos. É, é, é bom você ficar esperto então. Rapaziada, é, ele mexeu com a escopeta, tio. Assim como receberemos você. Calmo! Estaremos te esperando. Onde tudo começou? Onde tudo começou? Para onde tudo começou? <risos> ah, Tem como você ser mais específico? Eu, o Caverninha jogou altas horas no jogo? Lá em Sorocaba. Rapaziada, ah. ah, ah, ah, é, zeramos. Uh, ganhamos altos pontos e profissionalidades! Escuta gente, acho que chegamos no fim da linha. É hora de reunir forças e lidar com o Joseph Sidney de uma vez por todas. Claro que sim. Ele tá esperando você. Na igreja? Na igreja dele. Oh meu Deus, vamos rezar essa missa em jogo. Vá até o complexo do PAI!